Olá, meu nome é Leandro e hoje eu estou aqui porque existem pessoas que querem morar no, no sítio mas não sabem como é então estou aqui para apresentar as vantagens e as desvantagens de morar no sítio a primeira vantagem é que você pode acordar com os dos pássaros sem nenhum barulho, como na cidade você não acorda com a buzina de carros você acorda com os dos pássaros, porque acordar com buzinas, gritos de pessoas, é um inferno. Mas você deve esquecer o pão quentinho da padaria. Você deve esquecer o sonho que tá naquela padaria delicioso, recheado. Você deve esquecer pastéis quentinhos, as coxinhas quentinhas, porque no sítio não existe padaria. Então você deve se acostumar com os pães caseiros. Que, que são umas delícias. Você pode dormir, que é uma beleza a noite sem sem ter insônia por causa de motos, de barulho de carro. Ao invés disso, você tem o um silêncio e é um silêncio que te, te traz paz. Mas no verão tu tem que ter sempre é, refil de para matar mosquitos. É, inclusive se tu mora perto de uma, um banhado, piora a situação dos mosquitos. E você não consegue dormir quando é muito calor. Você pode até ser comido vivo por mosquitos no sítio. Mas se você está de saco cheio, de barulhos, de vizinho, não pode fazer uma festa, que a polícia bate. Não pode cantar alto, porque seus vizinhos reclamam o sítio é o melhor lugar. É a distância entre os vizinhos normalmente são grandes. Aqui, por exemplo, onde eu moro é muito grande a distância, então eu posso gritar que eles não vão ouvir onde eles estão e fazer um uau fazer festas é muito melhor assim mas você raramente vai ver pessoas, entendeu? vai ver aquela menina bonita no sítio tu não vai ver, entendeu? tu vai ver mais é vacas bois galinhas esqueçam dessa parte de mulheres bonitas no sítio aqui no sítio você vai é em contato com a natureza, então tudo é melhor, o ar é mais puro, os alimentos são mais saudáveis, você pode implantar sem agrotóxicos, sem... É, a qualidade de vida é melhor no sítio. Esqueça essas comprinhas todo dia no mercado, ah faltou isso eu vou comprar aquilo, faltou isso eu vou comprar aquilo, aqui a gente faz de rancho, Ranchos são merc... é, compras grandes, imensas, todo mês porque afinal o supermercado é longe e a gente tem que aproveitar a viagem bom para você morar no sítio é que hoje em dia já tem internet no sítio é, isso é maravilhoso, internet via rádio você pode conseguir uma internet boa via rádio e ficar conectado ao mundo estando no sítio só que tem um problema nisso tudo a internet ainda não é igual na cidade é limitada, tipo... A velocidade da internet é limitada no sítio. Por minha provedora de internet tem capacidade para 4 MB. Sendo que na cidade, tu, tu encontra por 15, 50 MB. E mais barato do que no campo. Uma de 2 MB, a gente paga 70 reais aqui, aproximadamente. E na cidade é bem mais barato isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você curtiu, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique na campainha para receber vídeos novos toda semana e até mais, obrigado, tchau!